Eu sou a Alex e esse é o meu papai Bruno. A gente vai fazer uma receita com caramelo pipoca. Ótimo! Vamos começar botando três colheres ou mãozinhas de pipoca na pipoca Uma. Agora vamos botar a tampa e vamos levar pro o microondas. <risos> forza, força, Júlio! <Hulk>. Chocalipse. Vamos <risos> fazer as <risos> <risos> palmitas para comer? Sim! Yeah! Uh! O que a gente vai fazer agora? A pipoca de caramelo. E agora vamos fazer o... A <risos> gente fazer o caramelo, porque a pipoca já está pronta. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai botar três... Colheres... De... Carbo-lifo. Sim. Outro aqui. Hum. Depois a gente vai usar o sweet leaf... Porque ele ajuda para adoçar um pouquinho mais E porque ele dá a cor caramelo Senão ele fica transparente Então, mas essa parte o papai vai fazer Porque é bem quente O caramelo não pode ficar perto das crianças Até estar pronto Pode ser? Já volto Estás <risos> com uma pipoca cruzada aqui? Tá, agora vamos colocar ele aqui, pai uhum, Com a mão, uhum. a gente vai encher Olha isso Essa é a nossa pipoca de caramelo sem açúcar Que a gente gosta muito de comer no cinema, né? Bem, daí se vocês gostou Pode se inscrever no canal e a gente vai ter muitos mais sevelhas